Nesse momento nós estamos continuando o sequenciamento dos vários genomas de vírus que foram coletados de pacientes de várias regiões do Brasil entender como é que esse vírus está circulando no Brasil é extremamente importante, porque os vírus estão entrando, estão tendo, entraram de vários países, estão sofrendo várias mutações e a gente tem que entender como é que está o genoma desses vírus para poder desenvolver testes de diagnósticos mais precisos. É, é, vai ser importante no desenvolvimento de vacinas, porque a gente tem que ter regiões do vírus que sejam mais conservadas para poder esse desenvolvimento tecnológico ser desenvolvidos. E a circulação desse vírus também é importante para ações no controle da doença, de saber áreas onde esse vírus está entrando com alguma variação no seu genoma que possa impactar de alguma forma a saúde pública daquela região. O que a gente está sequenciando são os vírus comunitários daquela região que vai sofrer modificações a partir de um determinado tempo. O Covid, a gente ainda não sabe a taxa de mutação dele. Ele não é um vírus que muda que muta muito rápido. A gente já sabe disso da literatura. Mas ele vem sofrendo mutações. Então, você conhecer os vírus que estão circulando na tua região é importante para o desenvolvimento de testes diagnósticos, não só para a tua região, mas testes diagnóstico que sejam é, abrangentes universalmente. Porque o que a gente quer é uma vacina, um teste diagnóstico, uma medicação que possa atender a todas as características a característica de todas as populações e a gente sabe que as populações dos países, elas mudam, elas são diferentes. O Brasil tem uma população miscigenada com, é, com populações indígenas da América do Sul, da Europa, de vários países. Então, estudar esses vírus e como é que eles estão em relação a essa população também é extremamente importante.